Beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu estou fazendo esse vídeo que eu quero te falar um pouquinho sobre é, Qual a vantagem de você é, trabalhar com o ranqueamento de, é, de vídeos né, em relação ao Facebook, Tá bom? Antes, eu quero te pedir aí que se você ainda não é inscrito, deixa eu ajeitar aqui Se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, compartilhar com, seu, com os seus amigos Desculpa E é, no final, dá o seu like, porque você, no final de contas você vai gostar desse vídeo, tá bom? Bom, e lembrando sempre que é, eu quero recomendar a você o curso de ranqueamento de vídeos do Erivelto, tá? Ranqueamento de vídeos, o pulo do gato O link está aqui, ó, na descrição deste vídeo, tá bom? Então vamos lá é, Quais as vantagens de você trabalhar com ranqueamento de vídeos é, no YouTube é, Em relação ao Facebook, tá? Primeira coisa, eu quero te falar a respeito de, é, do Facebook, tá? Facebook hoje ele já foi uma ferramenta muito boa e que tinha muito alcance isso até até meados ali de é, do ano passado 2018 ali em março fevereiro março até um pouquinho antes ali ainda você conseguia é, ter muito alcance é, no Facebook tá com, com os grupos é, com as páginas, até mesmo no seu perfil pessoal, se for o caso né? Então você tinha alcance Hoje você já não tem mais esse alcance, esse alcance já foi né? E eu vejo é, muitas pessoas colocando muitos anúncios Anúncios, é, clique aqui, digite eu quero e nos grupos né mas é o que acontece é a quantidade de pessoas que vem esses tipos de anúncio e é, é, clique aqui quê, é muito pouca só se você tiver com uma, uma postagem muito boa mesmo muito boa uma chamada muito forte e aí é, as pessoas vão interagir na sua em um grupo muito bom, tá? O que hoje em dia é muito difícil, né? E no horário muito bom. Tem, um, tem uma série de coisas que tem que estar colaborando para que você tenha um alcance melhorado. tá? É possível, é possível, mas é... O, o A energia Despendida ali é muito grande é, Para que você é, Possa Efetuar vendas e coisas assim Já no, no Youtube é, Não só o Youtube, como também tem O Dailymotion, depois eu vou falar um pouquinho Sobre ele, também que é uma boa Plataforma, não é igual o Youtube Mas é uma boa, boa Plataforma é, No Youtube você trabalhando com ranqueamento, palavra-chave, um bom vídeo de vendas ou um, um vídeo de conteúdo que tenha uma chamada de ação, é, um vídeo com o é, que dê engajamento, né, um vídeo legal, pode ser um vídeo até curtinho, não precisa ser um vídeo de é, 10, 15 minutos, não tem necessidade disso, mas com uma, uma, uma boa é um bom título, uma boa descrição e boas tags referentes àqueles vídeos. Talvez é, vá demorar aí é, uma semana, uma semana, uma semana e pouco para aquele vídeo ele começar a ranquear, né? Mas só que tem uma vantagem: é, esse ranqueamento ele vai ser perpétuo enquanto você tiver aquele vídeo ali. E tiver o sistema do YouTube rodando para você Ele vai estar tá sempre ranqueando né? Que o robô do YouTube é, Ele vai fazer com que seu vídeo ranqueie automaticamente E isso fica perpetuado para sempre Enquanto que no Facebook você tem que estar tá todo dia postando Todo dia postando, todo dia postando Então essa é a principal que eu vejo né? A principal vantagem de você trabalhar com ranqueamento é, você faz o trabalho uma vez só Em vez de você ficar postando, postando Você pode trabalhar com novas ideias Novos canais E novos nichos, por exemplo né? Explorando novos nichos E fazendo novos vídeos E você não fica perdendo tempo ali é, Tentando chamar a atenção das pessoas Simplesmente você vai e já faz né? já, já, já vai ranqueando ali o que é muito mais vantajoso, a meu ver Agora, se você acha que é, ficar lá postando, fazendo postagens Postagens, eu quero, clique aqui, não sei o que Você acha mais vantajoso cada um sabe o que acha melhor para <risos> a sua vida, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo Eu possa ter esclarecido alguma coisa, né? alguma dúvida né? Se você gostou do seu, desse vídeo, dá seu like aí, inscreva-se e compartilhe, pois o conteúdo é importante, tanto para você quanto para outras pessoas também, tá bom? E não se esquece do curso do Elivelto, ranqueamento de vídeos, o pulo do gato, o link está aqui ó, na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais!